Quanto à data em que está a sair aqui a semana lucrativa número 43, é verdade, está aqui com uns horinhas barra dias de atraso, não é, que, e, e, tem, e tem uma boa justificação, ok? É que este fim de semana, durante este fim de semana que, que passou, realmente não consegui reunir todos estes dados financeiros para te apresentar, como é normal, mas é? já sabes que aos fins de semana, entre sábado e domingo, podes encontrar sempre aqui o resumo da, da semana em termos macroeconómicos, em termos de resultados financeiros, mas esta semana tivemos um evento especial, um evento de empreendedorismo de um grupo absolutamente fantástico do qual faço parte, okay, que é o KI Academy, é um, um programa de, de mentoria para empreendedores, para uh, empresários, falamos sobre negócios de, e marketing digital e muito mais, e, e realmente tivemos um, um, um evento presencial como já há muito, eu nem sabia que, que era possível, ok? Já, já, já tinham saudades dos eventos presenciais, dezenas e dezenas de pessoas reunidas, absolutamente fantástico. Mas vamos então aqui ao que interessa e da semana lucrativa número 43. Quanto a, a, aos principais eventos macroeconómicos marcaram a semana, nós temos aqui os dados que a economia dos Estados Unidos cresceu cerca de 2% no, no trimestre, um número que está um pouco abaixo do que era esperado, bem como o número de uh, desempregados, uh, também aqui já de um lado otimista, veio abaixo do, do esperado, ok? Do lado da zona euro tivemos uma inflação que está perto dos 4.1% em outubro, cada vez cresce mais, já estamos em máximo de 13 anos, já não se via assim estes valores, desde 2008, ok? A inflação continua a subir em toda a zona euro como nós conhecemos. O PIB português, por isso a economia portuguesa, avançou quase 3% no terceiro trimestre deste ano, um dado relativamente bom para a economia portuguesa. Aqui do lado de Portugal ainda tivemos também a avaliação bancária a subir cerca de 15 euros para estabelecer um recorde agora nos 1.236 euros por metro quadrado, por isso a inflação em termos de habitação também aqui a é fazer-se sentir. Crédito às famílias a acelerar em setembro, estamos com empréstimos a particulares perto dos 124 mil milhões de euros. É algo que eu já tenho vindo a falar ao longo de, dos anos, cuidado com o sobreendividamento para empréstimos pessoais. Ok? Muitos portugueses acabam por cair em ruptura financeira, muitas famílias acabam por cair em ruptura financeira por se endividarem demais para o consumo, ok? Não precisas de telemóvel novo, do último modelo, da última geração, não precisas daquele carro novo, mas isso, enfim, são coisas que tenho vindo a partilhar, classes, conteúdo gratuito por aí fora, podes encontrar em todo o lado, ok? Tivemos também aqui a novidade da semana talvez foi o facto do Facebook anunciar que vai mudar nos próximos tempos o seu nome para Meta, ok? O grupo Facebook e não a plataforma de redes sociais, mas sim o grupo como um todo, o grupo que detém estas aplicações de redes sociais como Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, etc, etc e agora esse grupo como um todo vai-se chamar Meta, porque também detém aqui a componente do Facebook Labs, e, uh, que, que é onde o marketing, Zuckerberg quer apostar todas as fichas, chamamos de assim, quer realmente investir muito do seu tempo e dinheiro a desenvolver aquilo que é o Metaverse, um, um universo onde nós nos vamos conseguir conectar em termos uh, virtuais, ok? É algo diferente, talvez aqui um grande avanço ao, ao, ao nível de quando se inventou a internet, mas tenho curiosidade. Gostavas de saber mais sobre Meta, gostavas que desenvolvesse um conteúdo específico sobre o um novo grupo Facebook que agora vai-se passar a chamar Meta e sobre toda esta realidade do, do Metaverse e quais são as perspectivas para o grupo como um todo para o futuro. Gostavas que o fizesse, um conteúdo dirigido especificamente a isso. Então diz-me aqui nos comentários, ok? Escreve aqui nos comentários e eu vou ver se ainda esta semana produz esse conteúdo para ti. E agora quanto a resultados financeiros, tivemos um monte deles, vão, vão ser mesmo muitos, vão ser uh, bastantes, ok? Por isso vamos aqui sem mais demoras, começar pelo setor financeiro, onde tivemos o grande banco britânico HSBC com receitas a subir quase 1% para os 12 bilhões de dólares, lucros por ação de 18 cêntimos de dólar mais dobro de 2020, ok? Banco UBS, Banco Suíça apresentar lucros de 2.3 bilhões de dólares, um crescimento de 9% face ao ano passado, com a divisão de gestão de fortunas uh, a voltar a contribuir fortemente para estes resultados. Deutsche Bank, o banco alemão com receitas praticamente inalteradas nos 5.9 bilhões de euros, lucros de 194 milhões de euros também a beneficiar um pouco desta componente de negociação de ativos financeiros que tem vindo a, a, a trazer grandes retornos para os bancos no geral. CBOE a líder em termos de opções, financeiras, é líder em termos de uh, oferta de opções financeiras com receitas a aumentar 27% face igual ao período do ano passado, lucros por ação a subir 31% e aqui por segmento os opções a subirem 30%, North America Equities 13%, Futuros 24%, Global Forex 8%, por isso aqui é a empresa responsável até pelo índice de volatilidade VIX a trazer grandes grandes resultados financeiros e aliás os volumes transacionados na, aqui diariamente estão em recordes absolutos para a empresa, por isso muitos, muitos bons dados. Aqui na, na gestora, na facilitadora de pagamentos, a Visa, com receitas anuais a aumentarem 10% para 24.1 bilhões de dólares, lucro líquido a aumentar 13% para 13.2 bilhões de dólares, volume de pagamentos a por 16% e transações a aumentarem 17%. Depois tivemos o grupo da Jerónimo Martins, aqui agora passando para o consumo mais defensivo, temos aqui o grupo da Jerónimo Martins em Portugal, receitas a subir 7.1% para 15.2 bilhões de euros, lucros a crescer 48% para 324 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, com todas as insígnias com crescimentos bastante interessantes, principalmente o segmento polaco da, da Biedronca e da Ebe, que ambas crescem mais 10% e também uh, aqui na Colômbia, a Ara, com, com crescimentos muito interessantes. Depois tivemos a Kimberly Clark nos Estados Unidos com vendas trimestrais a subir 7% para 5 bilhões de dólares, lucro líquido praticamente inalterado nos 479 milhões de dólares. Colgate Palma Gate Palmolive vendas a subir 6.5% para 4.4 bilhões de dólares, lucro líquido já menos bom a cair 9% para 634 milhões de dólares. Depois tivemos a Coca-Cola com receitas a subir 16% para os 10 bilhões de dólares, Lucros por ação 41% para 57 cêntimos. A INBEV das uh, bebidas alcoólicas, sobretudo as cervejas, receitas a subirem quase 8% para os 14,27 bilhões de dólares, lucros por ação a aumentar 6% para os 85 cêntimos de dólar. Pessoal da McDonald's com as vendas comparáveis a subir 12.7% ou 10% face a 2019, vendas consolidadas a subir 14% para os 6.2 bilhões de dólares, lucro líquido também aumenta a 22% para os 2.1 bilhões de dólares e o dividendo também a subir 7% para 1.38 dólares por ação o que faz desta ainda uh, uma, uma dividend uh, aristocrat ok? Restaurants Brands International com vendas a subir 11%, 5% face a 2019, para os 9.4 bilhões de dólares, e os lucros a aumentar em 48% para os 328 milhões de dólares. Depois tivemos a Starbucks com receitas consolidadas a subir 31%, para 8.1 bilhões de dólares, o que já é um, um recorde para a empresa, e também uh, o segmento de membership de, dos cafés lá nos Estados Unidos a atingir 25 milhões de pessoas, o que é uma subida quase 30% face ao ano passado, e a, a empresa abriu ainda mais de 538 lojas ao, à volta do globo, estando agora com 33.833 lojas. É um número absolutamente impressionante o crescimento desta empresa fala por si. Aqui no setor mais cíclico, começando pelo turismo, tivemos a Hilton Worldwide com receitas a aumentar 87% face ao ano passado para 1.7 bilhões de dólares, mas há que quando que o ano passado tiveram praticamente fechados, receitas por quarto a aumentar quase para o dobro, 98,7%, bons números, lucros nos 241 milhões de dólares compara com os prejuízos de 79 milhões de dólares no terceiro trimestre do ano passado. Por isso, bons números. Aqui a Amazon com receitas a subir 15% para os 110 bilhões de dólares, lucro líquido a cair, por outro lado, para 50% para os 3.1 bilhões de dólares. As vendas com Amazon Web Services, a AWS a subir quase 40%, para 16 bilhões no trimestre, bons números aqui. eBay com certeza subir 11% para os 2.5 bilhões de dólares, lucros por ação 43 cêntimos de dólar, número de compradores ativos na plataforma voltou a diminuir neste trimestre, está agora nos 154 milhões. Valores transacionados também acabam por diminuir internacionalmente, a empresa está... A... Peliçar agora este ano. A Asbro, empresa de jogos com receitas a subir 11% para os 1.97 bilhões de dólares, lucro líquido aumenta 15% para os 253 milhões de dólares, e todas as geografias a aumentar. Vamos a Ford a reportar vendas de veículos de, de 1 milhão e 12 mil, o que é uma queda de 14% face ao mesmo período do ano passado, as receitas também caíram 5% para 37,5 bilhões de dólares, lucro por ação nos 45 cêntimos também é uma queda de 25%. Também tivemos ainda aqui nos automóveis a General Motors como receitas trimestrais a cair 24.5% para 26.8 bilhões de dólares, lucro líquido a cair 40% para os 3 bilhões de dólares. E por último a Stellantis com receitas trimestrais a cair 14% para 32.6 bilhões de euros, entregas de veículos a cair 27% também para 1.17 milhões de unidades, devido à escassez de semicondutores. Estas empresas também aqui no, no setor automóvel estão a ser altamente impactadas pela crise de semicondutores, como já temos vindo a falar. E também a Harley Davidson das motos, que a gente conhece, receitas trimestrais a subir 17%. 7% para 1,4 bilhões de dólares e o lucro líquido aumentar 36% para os 163 milhões de dólares. Passando agora aqui para as redes sociais, tivemos o Twitter com receitas totais a, a subir 37% para 1,3 bilhões de dólares no trimestre. Utilizador de ativos diariamente monetizáveis aumentaram quase 13%. Facebook, Números absolutamente impressionantes, receita a subir 35% para os 29 bilhões de dólares, lucro a uh, subir 17% para 9,2 bilhões de dólares no trimestre, número de utilizadores de ativos diariamente a subir 6% para quase 2 bilhões, uh, número de utilizadores de ativos mensais está também quase nos 3 bilhões, e autorizaram ainda agora a recompra de ações em valor de cerca de 50 bilhões de dólares, para também aproveitar. Esta fase mais eh, negativa que, está, que estamos a ver com notícias muito negativas, e que por vezes já sabemos, criam grandes oportunidades nos mercados. Lembrar que vão, vão passar a reportar, uh, o cheque, vão passar a reportar os resultados divididos em dois segmentos principais: o chamado Family of Apps, que vai ser o segmento Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, e depois o Facebook Reality Labs, qual é o seu segmento mais dedicado a tudo o que seja realidade virtual, que tal e qual como disse, tem a ver aqui com o Meta e estou aqui à espera ver o teu comentário. E agora tenho que ir que alguém tocou a campainha. Uma pequena interrupção, não é? Mas foi por uma boa causa acabaram de entregar aqui. Uma mega, mega box, precisamente sobre o grupo que te falei no início, sobre esta mega formação. Eu vou deixar o link aqui em baixo para depois tu ver se tiveres curiosidade, ok? Voltemos aqui aos nossos resultados, onde tivemos a uh, Comcast com as receitas a em quase 19% para os 30 bilhões de dólares, lucro líquido a duplicar para os 4 bilhões de dólares, o Free Cash Flow aumenta a 41.3% para 3.2 bilhões de dólares, e realmente os serviços tanto por cabo como o Stream, estão a crescer bem, bons números para a Comcast. Tivemos a Spotify com o número de utilizadores ativos mensalmente a aumentar 19% para 381 milhões todas as geografias já viram um crescimento generalizado: subscritores premium aumentar aqui 19% para 172 milhões e as receitas já aumentar 27% para 2,5 milhões de euros. Receitas médias com cada utilizador aumentou cerca de 4% para 4,34 euros. Passando agora aqui para o setor mais tecnológico, tivemos a Western Digital com receitas trimestrais de 5,1 bilhões de dólares um aumento de 29% face ao mesmo período do ano passado segmento da cloud aumenta a 72% e já representa quase 44% do total das receitas para o Western Digital lucros por ação em 1.93 dólares o que para com os prejuízos de 20 cêntimos por ação um ano antes a Apple com receitas trimestrais para o quarto trimestre subir 29% para 83,4 bilhões de dólares um recorde para o quarto Trimestre e os serviços e Macs estão em máximos de sempre e a Apple continua a dar. <risos> é uma fonte de rendimento muito, muito interessante. Microsoft também com certeza aumentar 22% para 45,3 bilhões de, de dólares, aliás, lucro líquido aumenta a 48% para 20,5 bilhões de dólares, e todos os segmentos a crescer a dois dígitos. Microsoft Acabei de dizer, Alphabet, receitas a subir 41% para os 65 bilhões de dólares, que é lucro líquido aumentar quase 70% para os 18.9 bilhões de dólares. Google Search a subir 44%, YouTube Ads 43%, Google Network 39.8%, enfim, esta empresa cresce por todo o lado apesar de já valer o que vale, e realmente a Google é uma impressora de notas, ponto. Passando agora aqui para o segmento farmacêutico, o segmento da saúde, temos a Merck com receitas a subir 20% para 13,2 bilhões de dólares, lucros por ação a duplicar face ao ano passado, todos os segmentos a crescer bem, com alguns medicamentos, já vê receitas geradas aumentar também mais de 20%. A cento Lilly, a biotecnológica, com receitas a subir 18% para uh, ou 19%, ok, ou 11%, aliás, <risos> hoje está, está difícil, está difícil, receita a subir 18% ou 11% retirando as receitas relacionadas com a Covid-19, assim é que era, e, e o lucro líquido aumentar 37% face ao mesmo período do ano passado. A Line Technology, conhecida mais pelos aparelhos uh, transparentes da, da Invisalign, atingiu 11 milhões de pessoas a usar precisamente este aparelho, ok? Estes aparelhos transparentes, receitas subiram 38% para 1 bilhão de dólares, é um recorde para a empresa, e o lucro líquido também aumentou 29.8% para os 199 milhões de dólares. Estamos agora aqui no setor industrial, temos a Boeing com receitas trimestrais a subir 8% para 15.3 bilhões de dólares e os prejuízos a diminuir em cerca de 70%, o que é bom para a empresa aqui da construtora de aviões, 3M com vendas a subir 7.1% para 8.9 bilhões de dólares, todos os segmentos a subir apenas um dígito, está tá maturado o negócio, dá para ver, lucro líquido praticamente inalterado nos 1 uh, um bilhão de dólares. Okay? General Electric com receitas a manterem-se uh, inalteradas, as ordens a aumentarem 42% aqui no General Electric, a transformação continua em toda a força, o corporal aumenta 50% para 57% de dólar e, e aqui a venda das jecas do setor da aviação à ah, Aircap permitiu agora a redução da dívida em cerca de 75 bilhões de dólares desde de 2018 e, e para além disso ainda contém agora uma parte, uma parte acionista na própria Aircap, por isso aqui a General Electric a dar uma grande transformação ao seu negócio e a voltar à tona devagarinho. Ok? Caterpillar, conhecida pelas mega máquinas, receitas trimestrais a subir 25% para 12.4 bilhões de dólares, lucros por ação a mais do que dobrar, 113% okay, para 2.6%. A Waltis, conhecida pelos elevadores, talvez tenhas um no, no teu andar, uh, ou no prédio onde mora, aliás, com, com os novos equipamentos com a ordem de subir 3,8%, vendas orgânicas a subir 8,1% para 3,6 bilhões de dólares, lucro por ação a subir 27% para 77 cêntimos de dólar. A UPS, para finalizarmos, a empresa de entregas de encomendas com receitas trimestrais a subir 9,2% para os 23,2 bilhões de dólares e lucros por ação a subir 18,3% para os 2 dólares e 65 cêntimos. Por isso, por falar em entregas, acabo de entregar a semana 43, eu sei, foram muitos resultados entregues. Esta próxima semana também promete ser repleta de resultados financeiros. São aqui duas, três semanas muito intensivas do, do ponto de vista de, das grandes empresas cotadas em bolsa a reportar resultados. E por isso, tudo o que te peço depois deste mega trabalho que dá, é um mega trabalho estar a acompanhar ao longo da semana todos estes resultados. Mas eu tenho o maior gosto em, em apresentar-te tudo isto e, e realmente ajudar-te, porque às vezes sai daqui uma ideia para potencialmente tu investis, para tu ires explorar, para tu ires estudar e potencialmente vies investir e por isso só te peço uma coisinha para depois de eu te ter entregue este valor é que tu deixes aí esse teu mega like bem azulinho, ok? para esta semana é tudo, espero que tenhas de ter uma excelente semana lucrativa e até o próximo episódio. Tchau, tchau!